Olá, aqui é a Carol do Elefante Literário, e hoje eu vim falar sobre este livrinho aqui, Pequenos e por Toda Parte, de Celeste Inge. trazido pela Intrínseca aqui pro Brasil com tradução de Julia Sobral Campos e é o segundo livro da autora, eu não conhecia eu comecei a querer ler esse livro, na verdade por indicações do próprio booktube, então tem pessoas que já leram e tal, demorei um pouco pra trazê-lo pra cá, talvez um pouco, porém, essa história aqui se passa em High que é uma, uma cidade uma das primeiras cidades planejadas dos Estados Unidos uma cidade de fato existe e nessa cidade tudo é muito regrado as pessoas vivem em suas casas perfeitas, ricas e bonitas, e enfim, é mais uma coisa tradicional, porque ou você herda uma casa ou você cresceu naquele lugar e você vai viver a sua vida inteira, então sempre são as mesmas pessoas. A gente vai conhecer aqui a história dos Richards, né, que é mãe, pai e quatro filhos e eles têm essa vida bem regrada ricos e bonitos e tal escola, todo mundo muito bom aluno, não sei o que e tal, né aparências. Por outro lado a gente vai conhecer Mia, que é uma fotógrafa que ela vive viajando, tem um, um passado meio misterioso, né meio nômade e tal, e tem a filha dela. E eles têm uma vida completamente diferente do que a vida dessa família. E aí isso vai gerar um pouco de curiosidade dos dois lados, diga-se de passagem. As História, ela vai se desenvolvendo a partir do momento que uma amiga de Mia, uma chinesa conta pra ela que precisou abandonar uma filha recém-nascida e pouco tempo depois ela ficou sabendo que uma amiga dos Richards uma, uma, enfim, um casal rico estava tentando adotar uma criança abandonada e aí ela foi descobrir que era a mesma criança então tem muito essa questão dessa batalha judicial da mãe chinesa querendo a fila de volta porque agora ela tem condições melhores de criar a criança e por outro lado uma família rica, branca, que tá querendo, quer porque quer, adotar essa criança, porque quer dar uma vida boa pra ela e coisas desse tipo. O que mais chama atenção nesse livro, com certeza, é como a autora vai criar esses personagens a construção que ela faz aqui é incrível. Sério, fazia muito tempo que eu não lia um, um livro tão bem narrado, no sentido de ambientação, de você conhecer os personagens num ponto certo. Ela conta do passado deles em determinados momentos, e aí você meio que se apega, e aí você nem sabe muito deles, nem sabe pouco. Não é uma coisa superficial. Eu acho que ela conseguiu trazer, assim, a medida bem certinha dessa descrição. Nessa parte da disputa judicial é super interessante, como ela traz isso também, porque vai trazer questões, principalmente sobre preconceitos raciais e coisas desse tipo, e são levantamentos muito simples que você para e você fica Caramba, como é que diabos eu não pensei nisso antes, sério. E ela traz de uma maneira muito massa porque não existe um, um, um lado bom e um lado ruim. O que eu amei também nessa narrativa foi perceber que os dois lados tinham prós e tinham contras, e aí ela vai trazer justamente essa relatividade das coisas. Como eu falei, trouxe uma narrativa 700% envolvente, e no início ela traz meio que um spoiler sobre o final só que essa história é muito mais sobre a própria história do que sobre o desfecho então você vai saber, né, o que vai acontecer no final, meio que no início talvez, mas é muito mais interessante o caminho que a autora vai fazer pra chegar até esse final ela traz alguns flashbacks não é? Não sei se é flashback, não é flashback Eu acho que é considerado flashback, mas não é um... primeiro que não é uma coisa dividida ela cita uma coisa e aí ela começa a contar a história daquela coisa imediatamente, então você tem que perceber que ela voltou pro passado e vai contar outra história e você vai entender o contexto daquilo então é uma, uma, uma forma muito sutil uma narrativa incrível e que acaba envolvendo o leitor Demais. No final, ela não deixa de trazer um plot twist. Eu já tinha visto uma história semelhante em outro livro, porém não esperava que, ele, que ela ia trazer isso nesse livro especificamente. Pegou de surpresa um pouco, mas como eu falei, a questão... Da linha do tempo aqui, ela é que conta, assim, a parte principal do livro é realmente essa. Eu acho que é isso, eu não vou falar mais muita coisa que eu tô de dar spoiler, como sempre, porém, deixo aqui minha super recomendação desse livro. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. Eu ainda não li o primeiro livro dela, que é Tudo o que Nunca Contei. Também as pessoas falam muito bem, desde já curiosa, né, pra saber se ela traz essa narrativa também tão envolvente. Deixa aqui embaixo se você já leu esse livro, o que você achou dele, ou se você não leu, me indica um livro que lhe envolveu também. Também, com relação à narrativa, que eu gosto desse tipo de livro. Não esquece de deixar o seu like e seguir a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui. Lembrando que o link para comprar esse livro está aqui embaixo, então se você gostou dessa história, tem curiosidade, quer ajudar o canal ainda mais, é só clicar aqui embaixo e comprá-lo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e se ligar em tudo que acontece aqui na Olo.ditaraya. Valeu! Okay. <laughs>